E abrimos então agora para, para um período de perguntas, uh, se alguém tiver alguma questão a colocar. Assim, eu tenho aqui uma Daniel, uh, começava logo por ti. A uh, alimentação do, dos dados, ou seja, o, o, o, a equipa uh, vai fazer o arquivamento das páginas, mas como é que vão buscar... Uh, qual é o ponto de partida para, para esses urlos, os urlos específicos essa é a primeira, a primeira pergunta depois em segundo lugar uh, isto é uma pergunta que pode surgir uh, que, que acaba por ser comum vamos supor por exemplo que eu encontro um site que ainda não foi arquivado, ou melhor que tem uma coleção um, uma, uma listagem de sites que ainda não foram arquivados como é que eu posso uh, dar a conhecer ao arquivo PT que, que esses sites uh, que esses sites eram, são interessantes para, para serem arquivados uh, e depois por último uh, e depois por último e isto mais até para, para quem uh, para quem está a desenvolver de, para, para quem está na parte do, do web development quais são por exemplo os conselhos que o próprio arquivo PT acaba por, por dar eu sei que há alguns Uh, algumas soluções técnicas que, que apresentam um, o uh, salva me 404 se não me engano coisa do género. Pronto, se pudesses dar, dar uma, umas luzes sobre o que, é que, que é que o arquivo PT pode ajudar nesse, nesse campo também Ok, então vou pedir ajuda aqui ao meu colega Ricardo para ir pondo os links na, no chat uma uh, vez que está muito para falar mas muito obrigado pelas perguntas André foram por todos buracos na minha apresentação que eu não falei mas que fazem muita falta. Uh, sim, sim, mas olha, agora, só podia mesmo. Nós agora temos que ser sucintos, porque isto, o tempo foi-se arrastando. Mas, mas é importante também uh, dar, dar a conhecer esses, esses, esses pontos. Ok, então, origem dos dados. Nós temos vários tipos de recolhas. Uh, essas recolhas, uh, algumas são feitas, o ponto de partida das recolhas trimestrais são feitas a partir do, de listagem de todos os sites do domínio.pt. Depois temos outros tipos de recolhas, como recolhas diárias, que são feitas através de listas uh, curadas, portanto, de conteúdos que nós uh, selecionamos de forma automática ou de forma humana. A segunda pergunta, que tinha a ver com os sites não arquivados. Ora bem, qualquer pessoa pode ir a arquivo.pt barra sugerir e uh, sugerir um site ou uma lista de sites para ser arquivados, para serem arquivados. Ou então pode usar o serviço SafePageNow e aqui então guardam uma determinada página. Uh, imediatamente no arquivo.pt. Um, em relação às recomendações para desenvolvimento, o, nós, nós temos um, um módulo de formação e um conjunto de recomendações que estão disponíveis no arquivo.pt barra arquivo recomenda, em que damos recomendações para criar websites de modo a que possam ser preservados para o futuro e também damos formação nesta área. É uma questão para a Ruth ela falou de uma, uma frase que era uh, criar comunidade onde ela não existe, era que tipo de atividades ou como é que fazem isso em relação aos professores, uh, que professores têm os alunos lá na RCSH da Nova? Essa é uma ótima pergunta e tem sido o maior desafio, é chegar aos professores e aos alunos. Como disse, eu cheguei através da investigação portanto... A maior parte do meu trabalho tem sido desenvolvido uh, junto de comunidades dos investigadores. Um, posso se calhar avançar, até porque isto vai ser anunciado muito em breve, que uh, a Wikimedia Portugal está a desenvolver uma grande campanha uh, que incutirá alguma regularidade uh, de atividades uh, onde esperamos que os estudantes apareçam e os professores também, uh, que é o Wiki Loves Música Portuguesa e que arranca para a semana com uma maratona de edição focada no José Mário Branco, que é organizada em colaboração com o arquivo José Mário Branco. Uh, e, portanto, vamos estar a, a trabalhar uh, não só a página do, do José Mário Branco, mas também conteúdo relacionado uh, com isto, com a ajuda de especialistas. Uh, mas haverá uma série de, de eventos, abertos ao público em geral, isto é importante, os eventos não são só da FCSH, aliás todos estes eventos que, que eu falei, com exceção daquele que era mesmo focado em bibliotecas, eram eventos abertos ao público em geral, portanto uh, também é importante uh, realçar que a faculdade, tal como uh, o espaço Wikimédia, é aberta ao mundo exterior, não, não se fecha em si, um, e, portanto, uh, nos próximos meses teremos uh, atividades regulares de edição focados na música portuguesa, que num primeiro momento serão organizados em colaboração com as unidades de investigação, mas que, uh, que já trabalham uh, a música portuguesa, e a, a FCSH tem várias, nomeadamente o CESEM ou o INETND. Um, mas depois também outro tipo de momentos. Uh, a outra maneira em que estamos a tentar aproximar-nos mais da comunidade estudantil é precisamente através dos professores. Uh, eu não posso adiantar muito sobre isto, porque é algo que ainda não está uh, totalmente fechado, mas, mas uh, estou a trabalhar no sentido de uh, deixar que a Wikif ou fazer com que a Wikipédia entre no espaço da sala de aula. Portanto. Uh, os, os alunos produzem uma série de conteúdo uh, no âmbito do, do seu trabalho uh, escolar ou estudantil, académico, se assim quisermos, uh, fazem pesquisas, fazem ensaios, etc. E esse, esse conhecimento acaba por ficar muitas vezes perdido, uh, porque está ali estanque entre a, a relação aluno-professor, um, e portanto a ideia é que em certas disciplinas em certas unidades curriculares a Wikipédia ou talvez outras, outras ferramentas como o Wikidata ou o Wikimedia Commons a Giovana mencionou o Wikisource que é uma ferramenta poderosíssima sobretudo para alunos de história ou de arqueologia por exemplo que fazem já esse levantamento de textos históricos que nem sempre são fáceis de ler ou que não estão transcritos ou cuja transcrição uh, é, é bastante mais complexa um, ou, ou não há muitas ferramentas que permitam a edição colaborativa desse tipo de transcrições. Um, e portanto, a, a, a ideia é, é realmente aproximar as plataformas Wikimedia da sala de aula, um, até porque o futuro é dos mais jovens, não é? Não, existe um grande problema na comunidade da, da cultura livre, uh, que é uma comunidade ligeiramente envelhecida. Não é tão óbvio, por exemplo, no Brasil, que tem uma população muito jovem, e ainda bem, eh, portanto há muitos editores eh, no Brasil que são jovens. Em Portugal isso é mais óbvio, porque temos uma pirâmide demográfica invertida, eh, somos um dos países da Europa eh, com um envelhecimento mais acentuado, e isso depois também se reflete neste tipo de, de movimentos uh, que é, é, não só é difícil gerar a, a motivação como também efetivamente há menos jovens do que existia há 10 anos, ou há 15 ou há 20 um, e isso tem um impacto na renovação do conhecimento e na renovação das comunidades uh, ligadas à cultura livre. É óbvio no movimento Wikimedia, também é óbvio no movimento Creative Commons, por exemplo, Uh, e é um problema que não é, se não é exclusivo de Portugal, no resto da Europa é, é mais ou menos uh, transversal uh, a, aos vários países, uh, portanto uh, acho que responde a tudo. Exatamente. eu estava a ouvir e estava a tentar encontrar o link aqui na, na FCH uh, para esse evento que acho muito interessante. Um, ainda, não está, ainda não foi, di pois, ainda não não foi divulgado publicamente, é, mas será certamente nos próximos dias. Obrigado. Eu tinha uma, uma, uma pergunta para a Giovana, uh, porque nós cá uh, acabamos por ter também uma visão muito, muito europeia, muito, uh, digamos, muitas vezes há... há Uh, especialmente na América Latina e em África, ou seja, não tem a diversidade que nós, ou a facilidade que nós temos, por exemplo, em ter a tecnologia, em ter os recursos, uh, e em incomodidade é, por exemplo, qual é o real impacto que este tipo de, de, de plataformas, que as plataformas Wikimedia, por exemplo, acabam por ter na preservação de, de, das culturas locais. Uh, por, por exemplo, eu... Eu sei que há casos em que há museus que não têm, por exemplo, ou que têm sérias dificuldades de, de ter financiamento para coisas tão simples como muita gente para lavar o chão. Uh, portanto, e isso, se bem que nós cá muitas vezes são coisas que não... Que é uma realidade que nos ultrapassa, uh, mas também é bom nós termos noção do que é que, do, do, do que, é que nos pode acontecer também e do, dos desafios que, que as outras... Que, que, que também se encontra por esse por esse mundo fora. é Esse ponto que você trouxe é bem importante. É, eu conheço um pouco mais, no caso aqui em específico, da, dos problemas nesse sentido que ocorrem mais na América Latina. Eu sei que ocorre também é, muito na África e na nos países é, do sul da Ásia também, no Pacífico. É, mas é, de fato, uma questão... Eu geralmente falo bastante sobre isso numa outra apresentação que eu costumo fazer, é, até quando estou com o meu chapéu é, do Criativo Comuns Brasil e fazendo apresentações para o Criativo Comuns Global, é, quando é, quando eles pedem, geralmente, uma perspectiva mais do considerado sul-global, né, de países em desenvolvimento. É, e, assim, né, eu já nessa apresentação geralmente eu trago é, dados assim do tipo é, é, museus no Brasil e, e, a, e a, é, a, a dificuldade de encontrar profissionais é, no Brasil com conhecimento técnico para estar nessas instituições, é, fazendo esse tipo de trabalho, é, o que na verdade é, também é um privilégio, porque na maior parte desse, dessas instituições não existem não existe nenhuma pessoa para limpar o chão para cuidar das obras a gente tem enfim não preciso nem falar aqui dos diversos casos que nós temos de museus e instituições no Brasil que simplesmente foram destruídas por falta de manutenção né dito é, museu nacional e o museu da língua portuguesa enfim é então é uma é, é uma situação é, muito difícil é, e que eu entendo que os projetos Wikimedia, de uma certa maneira, é, e, e paralelamente o, as licenças livres né, através do, do Creative Commons podem ajudar, né? porque quando você não encontra é, um financiamento local é, tanto do governo ou, ou através de outras instituições privadas, né? De financiamento privado, o que, que você faz, né? Como que você é, é, preserva e disponibiliza e dessa maneira também atende à missão institucional, né? Que é ali de, de preservar e de difundir, né? é, Então, o, o fato do, do, do, da, da, dos projetos Wikimedia... Fornecerem em si espaço aberto de colaboração, né, então não só você tá ali disponibilizando de uma maneira livre e aberta é, como você também vai contar com uma rede de usuários né, então com uma comunidade ali que vai é, agir por aqueles arquivos, né, por aqueles dados, então é, existe essa essa característica de, de compartilhar para preservar é e para mas também para manter e para crescer né então uma vez entrando nos projetos não só se preserva como também é, coloca à disposição para que esses acervos continuem vivos né se já que você não consegue ter ali uma uma, é, uma manutenção que deveria ser feita é, através dos órgãos responsáveis né é, então existe essa outra esse outro caminho, por vezes, né? Claro que o ideal é que, enfim, tenha as duas coisas, né? Então, por exemplo, um dos projetos é, mais poderosos que eu já, enfim, já, já tive contato, que foi o do Museu Paulista, o Museu do Ipiranga, foi justamente porque tinha esses dois aspectos, né? Tinha um aspecto da instituição ali é, é, investindo bastante e o apoio técnico e uma comunidade é, engajada ali também, né? É, mas isso é, é, é legal que você trouxe esse ponto, André, porque na verdade eu estou começando uma pesquisa justamente sobre isso, sobre é, preservação, é, instituições, é, coleções de memórias de patrimônio em momentos de crise, é, então crises que podem ser enfim, políticas naturais é, ou crises de... De, de não manutenção, né? então, da, do, do, da, da instituição, do espaço físico da instituição, e, e, a, e a, a ideia da pesquisa é justamente avaliar se, se os projetos wikimedia é, são, são, são é o lugar, se, se os projetos são o, o, o lugar certo para que, é, que essa preservação ocorra e, se sim, como. Né? Então, a gente tem ali o caso do, do wikiprojeto do Museu Nacional. E, aí, e tem, por exemplo, todo um projeto com a Wikimedia é, Ucrânia, é, Ucrânia nesse momento, né, de tentar ali salvar o que dá do, por causa dessa crise política da guerra, né, então. E aí tentar entender se, de fato, é, se a maneira que nós lidamos com, com esses problemas no momento é a maneira certa ou não, né, então ainda é uma área bastante de... É, de discussão e de análise, para ser bem sincero. Ok, obrigado, Gi. Ah, isto, tínhamos aqui muito um mais pano para mangas, mas são seis menos cinco. Uh, não sei se há mais alguém que tenha alguma questão a colocar. Uh, se não dávamos, uh, passávamos então ao encerramento da cerimónia, da, da sessão, eu agradecer a todos os participantes e muito especialmente a todos, a todos os membros do, do Arquivo.pt que, que aqui estiveram presentes, a todos aqueles que fizeram parte da, da, da história do, do Arquivo.pt e uh, Deus queira que daqui por um ano estejamos, muito provavelmente até seria bom, num, já num evento também físico, Uh, a celebrar contignamente também mais, um, mais um aniversário deste, deste projeto inovador e como se viu durante esta sessão extremamente importante. Uh, eu passava então a palavra ao Daniel, não sei se queres também umas se queres deixar uma mensagem às pessoas. Eu gostava de agradecer a presença e este convite e um bem-haja à Wikimedia. Ok, Daniel, olha. Da nossa parte, sabem que estamos sempre dispostos a colaborar. Uh, então, dou então, por, uh, por terminado o evento. Agradecia mais uma vez a todos os participantes, em especial a todos os oradores, uh, aos oradores que, que, que aqui estiveram e que nos presentearam com estas belíssimas apresentações. Uh, por isso, uma boa tarde e bem-ajam. Deus, obrigado. Adeus. Deus, obrigada. Obrigada, tchau, tchau.